O que, que vai ter, gente? O que que vai ter? Vai ter book haul? Vai ter book haul. Comprei livro, comprei. Me arrependo? Não. Aí eu que a Anny Cristine dela escreveu e hoje tem book haul, porque faz muito tempo que eu não faço book haul. Foram um total de oito livros novos na estante e eu vou mostrar pra vocês agora. Vou começar primeiro pelos que eu peguei na biblioteca. Eles estavam doando alguns livros, eles estão ainda doando alguns livros. Eu peguei esse aqui, de Crônicas. Eu peguei esse, Vidas Fragmentadas, que é de poesia. E peguei o Planeta do Senhor Samler. E eu achei muito interessante a sinopse e a capa. E eu fiquei bem curiosa pra ler, então eu peguei. Então esses três aqui foram livros que eu peguei da biblioteca, que eu provavelmente vou ler em agosto. Principalmente esses dois, eu com certeza vou ler agora em agosto. E quero muito ler também esse aqui em agosto. Os próximos livros eu comprei. O primeiro foi Destruir Esse Diário, essa versão prata, cinza aqui, maravilhosa. É... Todo mundo pergunta se tem alguma diferença com os outros Destruir Esse Diário, né? Eu acredito que seja só a capa. É, é só a capa. Daí eu comprei Destruir Esse Diário porque eu não tinha, né? Eu acho que eu era o único booktuber que não tinha esse livro. E pretendo começar a estrela depois do Enem, porque o Enem tá chegando, meu Deus. Daí comprei dois pockets que eu queria muito, que eu já mostrei pra minha TBR da Maratona, que foi Admirável Mundo Novo e O Iluminado. E o último comprado foi um super achado, super desejado. Super, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu Digo duas palavras apenas Bárbara Matsuda. Eu achei o livro que ela indicou recentemente No canal dela, que é Quando os Adams saíram de férias Mas eu quero muito ler ele Quero muito ler ele logo Tipo, agosto já E eu achei esse livro Nocebo também é... E eu, tipo, acabei de acordar Eu tinha sonhado que eu não conseguia ler esse livro Porque ele era muito forte Pesado, não sei. Que louco, né? Enfim, gente, eu não acredito que eu achei esse livro. Eu queria muito esse livro. Eu, muito esse livro. eu quero todos os livros que a Bárbara Matsuda indica. Todos, todos. Todos. E o último livro eu ganhei de presente. Vocês também já viram ele na TBA da Maratona, que foi o livro da cibiatura de Harry Potter. Já li, já amei. Fico folheando de vez em quando. É maravilhoso. É... Então, esses foram os livros comprados, ganhados... E pegos da biblioteca. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar um gostei, se inscrever no canal, acompanhar o blog. Tem postagem no blog sempre que eu consigo postar. Então dá uma olhada lá, tá? Tá bom? E...